Sentir prazer, de fato, é uma das melhores coisas do mundo. Porém, nem todo mundo está preparado para receber nossos momentos de prazer com tanta higiene quanto o Motelfly. Temos lavanderia própria com equipamentos modernos de porte industrial e automatizados. Utilizamos apenas produtos de alta qualidade. O processo de lavagem e esterilização da roupa de cama acontecem de forma automática, garantindo a qualidade da limpeza e padronização da lavagem. Utilizamos produtos de linha profissional para limpeza e higienização das nossas suítes. A arrumação é feita de forma padronizada, garantindo a qualidade dos nossos serviços. As banheiras de hidromassagem são limpas com desinfetante antibacteriano e produto próprio para a limpeza da tubulação, eliminando até a sujeira que não é vista. Sem falar que você pode ganhar descontos especiais em hospedagens e reservas online, através do nosso programa Fidelidade, que aproxima ainda mais o Motel Fly de você. Motel Fly. Onde o amor acontece.